Olha só um o Ó, aqui uma torneira, gente Monocomando, estilo cantor casual Você pega sim e sai cantando, né? Água quente e fria, ali um escorredor Olha que legal aqui, gente, ó Pra você fazer Aquele almoço maravilhoso, olha aqui Um gavetão, baixo da pia Aqui tem, olha só que legal, gente Aqui tem outro móvel Gaveta, outro, outro micro tá ali Como a gente viu essa parte aqui, gente Olha a geladeira que linda abraço tempo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 com LED por cima, que tem muita decoração temática aqui, gente, você vai se encantar com essa casa, nós assim estamos começando e já deu mais de 7 minutos, que loucura, olha só gente, vem cá, aqui é a lareira, ó, lindíssima essa lareira, ali é a banheira de hidromassagem, nós vamos acessar ela por aqui mesmo, aí, só um pouco, deixa eu te mostrar a parte dos fundos da casa, pra depois a gente ir para lá,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 Olha que legal que tem aqui, umas cordas, parece uma jovem de cabelo, mas não é, bem diferente, boa ideia aqui gente, tem uma corda, aí se você quiser pegar o salsicho no churrasco, só puxa aqui, Ai, <risos> a gente, olha só, essas três janelas, SS essa, essa tem abertura de cortina automatizada, como você pode estar vendo aí,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 Golizada correndo ali, uns vendo televisão, outros pescando no laguinho, outros no outro home office lá embaixo. Diferente, né, gente? Diz pra mim, que casa maravilhosa, né? A gente nem viu as outras suítes. Que planta sensacional, eu tô apaixonado pela planta dessa casa aqui, gente. Deixa eu te mostrar daqui. Ali é sacada de uma suíte que eu não achei o controle pra abrir, gente. Tem muito controle, muito botão aqui.